Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre Billie Eilish ou Eyes. Qual é mais bizarra, gente? Então, hoje a gente vai tirar essa dúvida. Já tem um vídeo aqui no canal sobre a Eilish, vou deixar aqui nos cards, que eu acho que é aqui, né? Eu acho que é, acho que dessa vez eu tem. Começar vendo os pontos de cada uma, sabe, gente? Então, vamos lá. Então, gente, se você quiser saber mais sobre a Billie, Vou... O vídeo, como eu falei, tá aqui nos cards, tá? Que tá falando 13 fatos sobre ela. E a Trey Nice é, tipo, ela é uma cantora parecida com a Billie. Só que ela é canta trap, entendeu? Ela não canta pop, assim, ela canta trap. Vamos lá, pelo primeiro ponto da Billie. Primeiro ponto da Billie, um, as roupas dela. As roupas dela, ela, eu não acho a roupa dela, as roupas dela dela muito... Ah, muito... Como se pode dizer, é muito estranha, sabe? Eu acho... não muito, Eu não acho bizarro, eu acho roupas normais. Elas são um estilo, É um estilo bem diferente, só que eu acho normais, sabe? Eu não acho muito estranho. Então, as roupas dela tá ok, não, não é bizarro. As roupas das Finais, gente, já são um pouco... Já são bem diferentes até. Já são mais bizarras, assim. Eu acho muito mais bizarro, né? Então, é... Ponto para as finais. Gente, depois, no final do vídeo, que eu, eu vou somar os pontos de cada uma pra ver quantos pontos, quem venceu nessa competição, né, podemos dizer. Em questão de música, sim, gente. A Billie, eu acho que a Billie, as músicas dela são muito piores do que a da, das finais, né, gente? Porque das finais é trap. Da Billy é um pop, só que um pop muito bizarro, que fala umas coisa muito bizarras. Esse clipe novo que ela lançou, então, gente... É muito bizarro, assim, eu achei muito mais bizarro do que as músicas que a Chuminais que tá lançando agora, né, gente? Então, vamos botar ponto pra Billy aqui na, na música, né? Eu não vou deixar nenhum clipe de ninguém aqui, na... eu posso até deixar um clipe de alguém, mas eu não vou deixar a música de ninguém tocando aqui por causa dos direitos autorais. Jeito de ser, gente, qual é a mais bizarro? A Billy. Não, eu acho que a Billy acho que até ela é bem fofinha Então, eu acho que a Shree nice é... O jeito de ser dela, eu acho que é mais, né, mais bizarro Eu vou deixar um vídeo aqui passando dela Gente, olha esse vídeo Vê se não é bizarro, né? Então, eu acho que é muito mais bizarro do que a Billy Eilish A Billy Eilish, Eilish Então, eu acho que a Shree nice, que estão de jeito de ser assim A moto passando Então, gente, é... Aqui, eu acho que essas são... As diferenças entre a Billie e a Nice. Então vamos contar aqui pra ver qual é mais bizarra. Então cheguei à conclusão para ver quem é a mais bizarra e quem é a mais bizarra. é A mais bizarra de, do que a Billie é a Shreenice, gente. A Billie não é a mais bizarra, então a Nice é a mais bizarra. Porque somou a roupa mais bizarra é a da nice. A música mais bizarra é a da Billy E o jeito de ser mais bizarro é da finais, -Nice, Ou seja, dois pontos pra finais -Nice e um para Billie Ou seja, a finais -Nice ganhou, né? Então o finais -Nice é mais bizarro do que a Billy. O que vocês acham, gente? Vocês concordam comigo? Acham que a finais -Nice é mais bizarra, assim? Ou a Billy é mais bizarra? Comentem aqui, gente Vocês já conhecem meu, meu Insta, tá aí na descrição Meu like, tá aí na descrição do Todd, da minha mãe Tá tudo aí na descrição Então é isso, gente um beijo e tchau!